Olá, olá, olá! Meu nome é Vanessa, eu faço parte do canal Vitamina Maluca, onde misturamos autismo, surdez e viagens. Pra quem é novo por aqui, eu sou uma adulta com diagnóstico tardio, pra variar. Eu tenho 42 anos, eu tenho que aproveitar pra falar agora, porque logo, logo já vira a idade. E eu tô aqui pra falar num tema relacionado a isso. Será que o autismo, ele piora com o passar do tempo? Será que ele piora com a idade? Eu já ouvi esse questionamento em vários grupos de autistas e hoje eu vou falar o que eu penso sobre isso. Antes eu vou pedir para você se inscrever no canal. Aqui sempre tem vídeos novos, todas as semanas, e o tema versa sobre autismo tangencia a questão da surdez, porque o meu marido Rafael, que vira e mexe e participa, ele é surdo. E de vez em quando a gente fala de viagens. Se você curte algum desses temas, se inscreve aí. E se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha antes de ir embora, tá bom? Toda vez que eu esbarro nesse assunto, ó, será que o autismo piora com a idade? Eu penso o seguinte, eu acho que sim. Sim, piora. Mas... Eu acho que não é culpa do autismo? Não, não, não, não. Eu acho que a culpa não é do autismo porque, na verdade, eu acredito que a vida, ela dá uma piorada com o passar do tempo, pela idade, as responsabilidades e demandas que a gente tem que corresponder, entendeu? Então, eu acho que a culpa não é do autismo. O autismo, ele continua, pelo menos o meu ali, mais ou menos o mesmo. Mas é tanta coisa que eu tenho que lidar, porque, meu, virar adulto não é fácil, que daí essas demandas, elas vão me sobrecarregando e daí o autismo dá as caras, entendeu? Mas se tivesse tudo dentro do padrão, se a minha vida continuasse igual era quando eu era criança, eu acredito que eu ia estar bem melhor. Bem melhor não, tipo... Vamos colocar com menos crises, com menos situações onde eu, me, eu, eu sinto o peso do autismo, entendeu? Ah, eu até fiz umas anotações aqui. Ó, a Vanessa criança, como que era a vida dela? A Vanessa, que sou eu, nasceu autista, cresceu autista envelheceu autista e vai morrer autista talvez, não sei, o dia que morrer saia do espectro né mas até lá, até morrer vai ficar no espectro não tem essa, entendeu? e eu vou estar tá falando o que eu penso em vídeos futuros sobre essa história de sair do espectro mas isso é cenas dos próximos episódios então se inscreve aí então a Vanessa nasceu e daí desde cedo eu quando minha mãe e meu pai perceberam que algo era diferente no meu desenvolvimento, eles me colocaram em várias intervenções, várias atividades, sempre tentando que eu progredisse. Então, assim, a Vanessa, ela nasceu, daí ela tinha que ir pra escola, tinha uniforme. O que, que é melhor que uniforme? Nada, você nem precisa pensar, é aquele e acabou. Então, tinha uniforme, é, o café da manhã estava pronto, o meu pai ou a minha mãe me levava na escola, me buscava na escola, depois me levava para almoçar, estava tudo pronto. Depois eu ia para as atividades ou intervenções, a minha mãe me levava. Claro que eu tenho uma mãe que ela também está dentro do espectro e aí também tem déficit de atenção. Uma mãe que virava e mexia me esquecia nas atividades. <risos> Dependendo do lugar, eu já sentava e esperava. E depois disso, eu voltava, jantava, que já estava pronto, esperando, dormia e no dia seguinte repetia tudo. Entendeu como que era o processo? Durante todos os momentos da, daquela vida e durante todas as atividades, eu tinha um apoio e um suporte. Como é agora, minha vida. <risos> Vamos lá. A Vanessa acorda e o Rafael ele faz café. Então, ok, tomo café com o Rafael. Mas depois eu tenho que tomar um café mais reforçado para ir trabalhar. Isso eu que faço. Daí eu tenho que ir para o trabalho. Eu amo o meu trabalho. Só que para ir lá eu tenho que sair da minha casa, andar até o ponto, pegar um ônibus. Ah, eu ainda moro numa rodovia. Então, assim, o barulho da rodovia em si é, já é alto. Não fico lá no ponto esperando o ônibus, depois eu pego o ônibus, daí eu vou pro metrô, depois eu vou pro trabalho, lá eu trabalho e ainda encontro pessoas que eu gosto, então assim, é uma diversão, eu gosto de ir lá, eu me sinto bem lá, então ah, é um alívio o ambiente, ser um ambiente adequado e com pessoas que te entendem e te aceitam. Nada é melhor do que isso. Daí eu fico lá, terminou. Eu tenho que voltar para casa. É o mesmo trajeto de volta. Daí eu chego em casa, eu tenho que jantar ou comer e eu, tudo isso é eu que tenho que me virar, é eu que tenho que suprir, é eu que tenho que ir para o trânsito. Vocês estão entendendo? Daí ah, ainda ó, eu esqueci de novo. Daí ainda tem o demandas que vem. E que se eu não prestar atenção, eu esqueço. Eu tenho um marido, então eu tenho de lembrar de dar atenção o Rafael, eu tenho de lembrar de perguntar o dia dele, de conversar com ele, porque senão, meu, vai indo. <risos> e o Rafael sabe disso. Então, eu tenho que prestar atenção em coisas que as outras pessoas é muito mais natural, porque o autismo... O alto, né, autismo, é de centrar em si mesmo. Eu sou aquela pessoa que se tudo estiver bem pra mim e se eu estiver andando no conforme, eu não vou lembrar muito dos outros. E não é questão de ser egoísta, nunca. Eu sempre fui, desde criança, aquelas que tenta ajudar todo mundo em todas as situações. Mas é você tá ali fechado no seu mundo e o lado bom é você não tá reparando na roupa do outro, você não está no meio da fofoca, entendeu? Do mesmo jeito que tem desvantagens, tem vantagens. É, a gente tem que escolher para onde a gente olha, é isso. Então são tantas as demandas que antigamente não existia, que é óbvio que você vai tendo um esgotamento mental, e quando o seu esgotamento mental ele vai aumentando, o seu autismo, ele vai dando as caras, ele vai aparecendo. Então assim, eu sinto menos o impacto do autismo numa segunda-feira, por exemplo, do que numa sexta. E o que seria o impacto do autismo é aquele o nível de tolerância, ele vai dando uma piorada. Os ruídos eles vão te incomodando bem mais. A sensação, entendeu? Eu não sei nem por muito bem em palavra, mas eu acho que todo mundo aqui entende o que eu tô falando. E eu não tô reclamando, eu tô mostrando como é imensa a mudança, a mudança daqueles momentos, dos momentos de hoje. E isso que é a minha vida é um pouco mais light. Você tem que pensar que existem mães autistas também. E que daí, junto com tudo isso, você acrescenta as demandas de um outro ser vivo. Eu, Vanessa, tiro o chapéu para mães autistas. Porque eu não consigo entender como elas não conta de tudo. Porque eu mal dou conta do que eu tô falando, entendeu? Que é ficar em casa, cuidar a minha relação com o Rafael e trabalhar. Agora tem o canal, mas o Rafael também ajuda, entendeu? E daí a pessoa... As pe... Ela tem um ser vivo, uma criança, ó, oh, eu tiro o chapéu, eu não tenho palavras, ó, oh. parabéns para todas vocês. Eu sei que tem pais autistas que estão por aqui e vão reclamar, mas convenhamos, na nossa sociedade, a carga mental da mulher, ela é muito maior e não vou ficar fingindo que é igual, entendeu? Nossa, eu anotei aqui outras coisas que eu esqueci da vida de adulto Gente, fora isso tudo que eu falei, daí você tem ainda a questão do mercado Eu, pra mim, ir no mercado é meio caos Eu só vou, assim, em último caso, por questão de vida ou morte, passando fome E ainda tem caso de eu estar nessa situação e não ter ido, entendeu? Se eu precisar, eu me organizo para pedir por aplicativo, para pedir por outros sistemas que entreguem na minha casa. Porque, para mim, o mercado é tipo o ó do ó. Anotei aqui, ó, ainda tem banco. Gente, o que, que é pior do que ir no banco? Eu acho que aí é no banco e estar tá devendo, né? Mas assim, eu e o banco é caos. É caos, caos. Daí você tem contas para pagar, você tem a questão de, putz meu, é tanta coisa que a gente quer e o dinheiro não, não brota em árvore, não é verdade? Porque você compra no cartão, mas depois você tem que pagar o cartão. A vida de gente adulta é muito mais difícil. Quando eu era só filha e o cartão quem pagava era meu pai, era muito mais fácil, entendeu? Essas demandas que eu estou falando, que fazem com que pareça que o autismo piore, mas não é o autismo, é a vida, entenderam? Eu acho que a, ser adulto é muito difícil. E o peso de ser uma pessoa adulta já é grande para todo mundo. E estar no espectro, nessa situação, potencializa as nossas crises, surtos, os pitis, como diz o Rafael, entendeu? E agora o principal. Como eu, Vanessa, faço para sobreviver a esse tsunami que é a vida adulta? Vanessa levanta, ela nunca pensa assim, em tudo que ela tenta fazer no dia. Quando eu levanto, eu falo, ai, que bom. Agradeço a Deus que eu abri o olho, estou viva, com saúde. Eu, acho, eu gosto dessa história de reconhecer, sabe? Que você... Tá vivo, tá feliz, mando vibrações, faço orações para as pessoas com as quais eu me importo, levanto e daí eu vou a primeira coisa que eu tenho que fazer, ir no banheiro. Pá. Fui no banheiro? Ótimo! Ah, daí lá no banheiro eu falo, ah, agora eu vou escovar o dente, entendeu? Escovo o dente. Daí terminei de escovar o dente, eu falo, ah, vou lá tomar café com o Rafael. Eu vou, tomo café com o Rafael. Daí a gente conversa, na minha rotina eu já pergunto como vai ser o dia dele, sabe, aquele, a parte de se interessar pelo outro. De tanto fazer isso, hoje em dia eu já me interesso muito mais de verdade, entendeu? É tudo o hábito, você vai criando o hábito e depois aparece uma novela, eu quero acompanhar a vida do Rafael. Daí terminei com o Rafael, o que, que eu vou fazer? Deu falar? Hoje eu vou lavar a louça, hoje eu vou na minha mãe, hoje eu vou pra fazer outra coisa. E vou de atividade em atividade. Eu nunca fico pensando em todas as atividades. Porque se quando eu levantasse eu pensasse em todas as atividades que eu tenho pra fazer naquele dia, gente, eu ia ficar lá na cama pensando em todas as atividades que eu tinha pra fazer pra todo dia, achando que era demais, que não ia dar conta de fazer tudo aquilo naquele no dia e não ia fazer nada <risos> é estranho eu como uma pessoa adulta falar isso mas é o que acontece a minha mente ela dá uma bugada ela para e fala meu é muita coisa para fazer não vai dar certo Vanessa fica aí quieta entendeu isso se não for pior né porque pode ser que no meio da atividade de alguma atividade da minha rotina aparece alguém e fala assim a gente tem que ir agora e tal lugar, pá, para tudo, para tudo, porque daí o dia já desandou, entendeu? E é onde daí eu faço exercícios mentais de controle, eu tento controlar a minha mente, eu avalio se realmente eu tenho que fazer aquilo naquela hora, ou se eu posso empurrar para outra hora, que seria dois dias depois, entendeu? Para daí responder. Só que tem vezes que, vamos supor, se acontece alguém aparecer com alguma coisa do nada numa sexta-feira, daí eu vou ficar muito brava. E quando eu fico brava é a tal das mini-crises. Como que é uma mini-crise? Meu, vai de todo jeito. Ou eu explodo, ou eu fico brava, eu, a pessoa ela vê que eu tô me segurando pra não explodir. Ou pode ser também que começa a chorar, entendeu? Pode ser de várias opções. <risos> tem pra todo gosto, entendeu? Gente, o que eu penso? Eu, Vanessa, penso que não é o autismo que piorou ou qualquer coisa parecida. Não, não piorou. Eu acredito que as demandas da vida de um adulto dão um boom e, e aumentam demais, entendeu? E quando aumenta demais, a gente fica meio perdido e daí o autismo, mesmo leve, né? vai tendo um peso maior no nosso dia, mas a culpa não era dele, a culpa é das demandas da vida. E a estratégia que eu uso e que eu acho que se você não usa, testa aí e depois me conta, é uma atividade, uma tarefa por vez. Foca naquilo e vai indo. E a hora que chegar no fim do dia você vê que você fez um monte de coisa que se você tivesse pensado em fazer tudo aquilo lá no comecinho do dia você não ia ter feito. Eu também vou fazer um vídeo falando que pra mim, eu, Vanessa, o agora, hoje e amanhã não existe. Tá fechado. Não se fala nisso, entendeu? E eu vou agradecer a presença de vocês por aqui. Vocês nunca me deixam falando sozinha. Muito obrigada. Não esquece de se inscrever. Se você quer ajudar esse canal, Curte, compartilha, vai lá, compartilha, manda no zap, compartilha no facebook, pra gente trazer mais e mais pessoas pra falar sobre autismo, tá bom? Uma vida boa e leve a todos. Até o próximo vídeo.